Estamos aqui na Câmara Municipal de Franca com os professores readaptados que dentro do pacote de maldades do prefeito Alexandre Ferreira querem retirar todos os direitos dos professores através do remanejamento de que eles sejam os professores readaptados, contadores de história, sejam incluídos na lei do servidor geral. Com isso, os direitos adquiridos, dignos da magistratura, serão perdidos. Assim como o prefeito fez... de um milhão de reais, aplicou o lockdown, a população partiu para o trabalho informal, foram lá para a praça do Banco Itaú e perderam seus postos, assim como isso aconteceu, com o prefeito faz parte do pacote da maldade. Porque os professores adaptados, se eles forem incluídos na lei geral dos servidores, eles perderão vários direitos, tais como recesso, faltas abonadas e aumento da carga horária. Já existe uma. Já existe uma discriminação. Não há um consenso entre os professores quanto ao mesmo horário de trabalho entre eles. Alguns trabalham 4 horas, outros trabalham 6 horas e 15, e outros serão de acordo com esse remanejamento, terão que trabalhar 8 horas diárias. Portanto, esse direito adquirido pelos professores readaptados está em vias de se perder. Com esse projeto do prefeito ser aprovado, eles perderão todo o direito adquirido que é digno da magistratura, porque eles não são servidores é, comuns como assim que é fazer a lei. Outro detalhe que a lei 173 que vence esse ano, o Fundeb dos 15 milhões de reais pode ser pago até março no olerite de abril. E ele não está demonstrando nenhum desejo de fazer valer esse direito. Mas ocorre que no dia 12 de outubro de 2020, quando ainda estava em campanha, ele fez uma live pelo Google Meet, dizendo que iria proteger os direitos dos professores. Que ele tinha sido mal na antiga gestão, mas a Cíntia, a esposa dele, a primeira dama, fez ele fazer cursos de pessoal e tudo. E ele é, teria mudado. Pura mentira. É um mentiroso. Ele enganou os professores, ele enganou a população em geral. E nessa live, ele disse que ele tinha pego Covid, falecimento da mãe, ele pensou muito na vida, ele queria ser mais humano, mentiu descaradamente. O que ele faz é a maldade o tempo todo. Ainda ontem comprou. Máquina fotográfica por 15 mil reais, não apresentou orçamentos. Uma máquina que custa 3, 4 mil digital, hoje qualquer celular tira foto, ele vai e adquire da Fototec, que um dos protegidos, um dos protegidos, que ele protege apenas um pequeno grupo, né? Aquele grupo do Alexandre É que são os privilegiados São os agraciados Então são Algumas empresas São alguns Comissionados Alguns parentes Mas e a população de Franca Como é que fica? Então se os professores Bem adaptados Perderem Esse direito Eles vão ter que eles vão ter que trabalhar com um salário menor, porque a partir do momento que aumente a carga horária deles, o salário diminui para quem trabalha quatro ou seis horas. Cadê a igualdade da produção? Por que, que uns são mais beneficiados e outros menos? Agora vai pôr os readaptados a oito horas por dia, isso daí vai fazer com que o salário abaixe. É Outro detalhe, os 6 milhões e meio que ele está destinando a compra de notebooks, para que, Agora que acabou o fim da pandemia, durante a pandemia os professores, eles se endividaram com a compra de novos celulares, novos notebooks, Agora eles precisam do dinheiro, eles precisam do abono. É isso que tem que ser feito. Porque esses equipamentos agora vai chegar atrasado a pandemia com o fim da pandemia é praticamente no fim. Quem tinha que comprar equipamentos e não recebeu o apoio, já comprou, já se endividou, já está pagando uma banda larga maior, Já agora eles precisam do dinheiro, eles têm que ser ressarcidos dos valores gastos e não novos equipamentos, porque os novos equipamentos vão ser comprados ao valor de quanto? Será que vai ser a R$ 1.500? Será que vai dar para dar 27 notebooks para cada uma das 56 escolas de Franca? Provavelmente não. Os professores são os maiores interessados. E eles precisam de ter esse apoio. Não tem nenhum professor que pode vir participar aqui comigo, porque a represália deles é terrível. Eles são duramente, duramente perseguidos. A pressão que o Alexandre exerce sobre os professores é terrível, é maldosa. Olha aí, está iniciando a sessão e vamos ver se o que, que eles vão votar. E a exoneração dos diretores Vamos acompanhar...